Mínima de 20 graus e a máxima de 30 graus são as temperaturas para esta terça-feira em Três Lagoas. Logo pela manhã já deu para perceber que o ventinho estava mais gelado, né? Tava aquela neblina aí no início da manhã, estava um pouco mais fresquinho que o normal, porque aproxima aí uma frente fria, gente. Mas antes de falar do frio, vamos saber como, estão, como que está o tempo lá fora? Vamos saber neste exato momento, olha aqui em Três Lagoas, o céu cinzento, né? Olha só, é, a, a manhã de hoje estava um pouco cin, cinzenta devido à neblina, devido à temperatura, está mais gelada também, né? Então já vão aí se preparando, porque os dias amanhecerão a partir de amanhã assim, viu? Tempo meio cinzento, um friozinho, como Israel estava falando, o final de semana promete um frio aqui para Três Lagoas. É porque nós, Três Lagoenses, né, gente, somos acostumados aí com 35, 38 graus. Aí quando faz 25, 22, já tá todo mundo de casaco. Então já tira o casaco pra fora aí do guarda-roupa porque vocês vão usar. E olha só, tempo aberto, mas tem previsão de chuva rápida em áreas isoladas aqui na região. E no período da tarde, viu gente? Fazendo com que o frio chegue com mais intensidade. Agora sim, vamos saber como que ficam as temperaturas para amanhã, quarta-feira, aqui em Três Lagoas e região. Começando então pela nossa cidade, mínima de 21 graus e máxima de 29 graus. Brasilândia, mínima de 21, máxima de 28 graus. Em Água Clara, mínima por lá é 20 graus e a máxima é de 28. Vocês estão vendo, olha, sol entre nuvens porque tá vindo frio aí, viu? Então vamos saber a parecida do tabuado, como que fica por lá. Mínima de 21 e máxima de 29 graus. Paranaíba, mínima de 20 graus e a máxima de 30 inocência mínima de 20 máxima de 29 graus.